pessoal, agora que o ticket foi criado nós vamos detalhar os campos do ticket e fazer um atendimento vou pegar o ticket que é 140 preciso de ajuda na internet aqui nós temos o sumário, que é um identificador número 40, o estado dele está aberto, nós temos aqui seis dados do ticket aberto o aberto é que o ticket já foi aberto e alguém já sumiu, novo ele acabou de chegar, ninguém assumiu, pendente, por algum motivo ele está pendente, resolvido, já foi resolvido, já, já, o usuário já recebeu a resposta, o solicitante, né? rejeitado, é uma solicitação que não, que não tem sentido, você chegou e cadastrou com um rejeitado, removido, esse, o rejeitado ele ainda fica no sistema como rejeitado, removido, pode ser um spam que chegou... Chegou o e-mail por atendimento por, por acidente ou remove, não precisa ficar nem histórico no, no sistema. Então, quando a pessoa começa a atender, deixa no aberto. Ele está na fila cinza, vamos manter. Tempo estimado, não vou colocar, trabalhado, restante. Prioridade, tem baixa, média, alta. Esse aqui tem tá prioridade alta. Cada departamento pode definir qual que é o melhor critério para colocar nele. Vou deixar aberto, vou salvar. Campos então, personalizados, esse aqui já está cadastrado uma tag, tag desenvolvimento. Você pode cadastrar uma tag para ajudar na, na busca. Pode chegar aqui e editar uma tag você, que tem a ver com a sua área, que na hora que for fazer uma pesquisa rápida ali você vai encontrar. Pessoas é o proprietário, então esse aqui já está assumido o proprietário. Aqui no caso, eu sou o proprietário, eu assumi esse ticket e também sou requisitante requisitante, que estou fazendo a teste mesmo. Aqui tem um campo de lembrete, que a gente pode colocar um, um lembrete aqui, depois a gente pode detalhar melhor como funciona esse lembrete. Datas, a data que foi criada. Pode colocar a data, o início, que, quando que iniciou, iniciado, o último contato, se tiver, fechado, tem o um histórico todo, vínculos. A gente pode criar uma dependência com o ticket, depois a gente pode criar uma dependência aqui. E aqui embaixo vem o histórico de tudo que aconteceu nesse ticket. Então, ele foi aberto dia 27, 18 e 25, com o um assunto que veio no e-mail foi Preciso de ajuda à internet, a descrição que o usuário colocou, Preciso de ajuda à internet no meu computador, tem detalhe detalhar melhor, claro, né, o usuário. E aqui veio ah, o histórico do, desse ticket, e-mail de saída registrado, quer dizer, na hora que ele abriu, o usuário recebeu o um e-mail, confirmando a abertura do ticket, depois, no mesmo dia, o marco adicionou a TAI Desenvolvimento. Depois, aqui em 56 o marco assumiu o ticket, aqui tomado. E o ticket virou alterado para, de baixa para alta prioridade. E no dia 31, 1557, foi alterado o um sistema de novo para aberto. Então, esse é o histórico todo o que aconteceu com esse e-mail. Então, tem o histórico que foi anotado e o histórico do próprio sistema que executou. Esse aqui foi o sistema que fez, né? Enviou em mail de resposta. Eu vou pegar esse ticket aqui e vou atender, resolver o problema do, da internet e vou criar aqui ações. Vou responder. Eu posso criar um comentário. Esse comentário Ele vai adicionar informação nesse ticket, mas não necessariamente vai para a resposta para o usuário. Estou procurando alguma solução na internet. Então, quer dizer, comecei o trabalho e coloquei o um registro aqui. Se alguém depois quiser pegar esse ticket e ver que estado que está, posso deixar um histórico aqui. Posso adicionar alguma tela, algum arquivo aqui. Vou atualizar o ticket. Vou então, atualizar o ticket. No story dele aqui embaixo está aqui, comentários adicionados. Estou procurando alguma solução na internet. Beleza, achei a solução para esse ticket. Eu vou na ações de novo e vou colocar resolver. Estado vai mudar aqui para resolvido. Proprietário é o marco. Trabalhado. Se alguém área quiser colocar o contente trabalhado, quantos minutos, nós vamos colocar aqui. Tipo de atualização, eu vou, aqui ele tinha um comentário que não envia para o requisitante e eu vou colocar isso resolvido para o requisitante receber que o ticket dele foi resolvido. Então, vou resolver para o requisitante. Seu problema foi solucionado, por favor, Então, resolvi ele, vou colocar uma resposta para ele aqui e vou atualizar o ticket. O ticket foi atualizado. Seu problema foi solucionado, por favor, testar. Então, o histórico está tudo aqui. O usuário deve ter recebido uma resposta. Vou checar aqui. Ainda não chegou. Daqui a pouco a gente volta. Aqui no início, o ticket 140 saiu da fila de pendentes. E já está na fila de selecionado. Não está mais pendente esse título. Não tem sabe Saiu, saiu da, da, da fila de atendimento dos sims. A gente vai buscar aqui. Se a gente for achar ele agora. Ele vai ter que buscar aqui. Numa busca rápida. Uma busca simples. Eu posso localizar aqui. Eu digitar aqui. 140. Que é o tíncipe resolvido. Preciso de ajuda na internet. Ele não apareceu na fila lá. Mas a gente pode localizar depois. Está aqui. Se o problema foi solucionado, eu vou testar. Talvez agora já recebemos o um e-mail de confirmação. Vou conferir se é só o atendente é o um marco. Medicina mesmo que recebeu nesse e-mail aqui. É, requisitante, marco arroba medicina. Tem que receber aqui sim. É, geralmente chega de imediato, agora não apareceu ainda, mas ele vai receber uma resposta aqui, que o atendimento dele foi resolvido. Então é isso. Até a próxima.